Bom dia, bom dia a todo mundo. Eu sou Lenira, servidora pública da Controladoria Geral do Estado. É, e a gente vai falar aqui um pouco sobre transparência pública é, e controle social. Né? É, então, é, eu vou falar um pouco sobre as formas de controle, como ele acontece no Estado brasileiro. O controle institucional e o controle social o cidadão e o acompanhamento da gestão dos recursos públicos, os espaços existentes de participação, os instrumentos de transparência pública e participação social, os atores do controle social e os instrumentos criados pela sociedade civil, o controle social e as políticas públicas e dá, é, mostrar a vocês dois casos é, de sucesso relacionados ao controle social. Então, primeiro a gente é, faz aquela pergunta, né? o que é controle? Controlar significa verificar é, se a realização de uma determinada atividade não se desvia dos seus objetivos é, e das normas e princípios que regem. Né? Na administração pública, é, controlar é, pressupõe... Deixa eu ver. Examinar se a atividade governamental atendeu à finalidade pública e aos princípios básicos aplicados ao setor público. Que são legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e transparência. É. É. É. Os tipos de controle que existem na administração pública. A Constituição, nossa Constituição Federal, ele trata do tema controle responsabilizando os órgãos da estrutura do Estado pelo seu exercício e dando a oportunidade à participação ativa da sociedade, né? O controle exercido pela administração pública é o chamado controle institucional e o exercido pela sociedade, controle social, né? O controle institucional, ele se divide em controle externo e interno. Estando o controle externo, é sendo realizado pelo legislativo, com auxílio dos tribunais de contas, as câmaras municipais com relação ao município, no Estado, a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional a nível nacional. Já o controle interno, também chamado de poder de autocontrole, é o dever que a administração pública tem de anular seus próprios atos quando praticados em desconformidade com o direito, né? É, e o sistema de controle interno na administração pública é o conjunto de unidades técnicas orientadas para promover a eficência, a eficiência e a eficácia e verificar o cumprimento das políticas estabelecidas em lei, né? Cabe ao sistema de controle interno de cada poder apoiar o controle externo é, no exercício de suas atividades então assim um dos papéis da controladoria geral do estado é apoiar o tribunal de contas é, no no exercício do controle no rio grande do norte é, na esfera estadual a controladoria geral do estado é o órgão do sistema de controle interno é, do executivo estadual né a controladoria é, compete desenvolver as funções de controle interno, correição, é, corregedoria, ouvidoria, além de ações voltadas para a transparência e prevenção da corrupção. Né? Entre as competências da control, está de avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA e a execução dos programas de governo e dos orçamentos. É, essa competência, embora ela esteja estabelecida na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na própria lei é, que, que, que dá as competências da CONTROL, ela nunca foi realizada. Ela começa a ser feita agora é, com a equipe da CONTROL participando da elaboração do PPA, se apropriando é, dos objetivos, metas e iniciativas para começar a realizar essa competência que existe desde é, a Constituição, mas nunca foi realizada. Né? A lei de responsabilidade fiscal e a lei de acesso à informação, elas também conferem a control outras competências, que são a manutenção do portal da transparência, o monitoramento da lei de acesso à informação, né? através do sistema de informação ao cidadão, que é o ICIC. É, o recebimento de reclamações, denúncias através da ouvidoria é, e publicação de relatórios do trabalho de auditoria. Né? É, promoção e divulgação de temas relativos ao controle social e realização de práticas de controle. Então, a minha, a, o fato de estar aqui fazendo uma palestra também é o é cumprimento é, das competências da controladoria geral quando se refere... A divulgação de temas relativos a, a controle social. Outros órgãos que apoiam o controle. Né? O Ministério Público, que atua na defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e fiscaliza o cumprimento da lei. O Poder Judiciário, na garantia dos direitos individuais, coletivos e sociais. E a Polícia Federal e Polícia Civil é, Estadual, né? é que são importantes nas ações de controle realizando procedimentos especializados para a identificação de condutas criminosas na utilização dos recursos públicos. É, então, assim, a controladoria, ela faz a prevenção da corrupção. Uma vez encontrada a corrupção, o combate ou apuração, ela vai, ela deve ser feita pela, pelos órgãos auxiliares, né, que são esse aqui, a Polícia Federal e Polícia Civil Estadual. Aqui. Pronto, controle social na administração pública brasileira. A democracia brasileira ela foi restabelecida em 88 a partir da Constituição Cidadã. Nessa Constituição, o Estado brasileiro foi reorganizado de modo a tornar-se mais permeável às questões da sociedade com ampla previsão de direitos. Né? Desde então, a participação cidadã tornou-se não apenas possível, mas necessária. Né? Então, participação e controle social são, algumas, são duas coisas que estão intimamente relacionadas, intimamente ligadas. Né? E o controle social ele não existe sem a participação da sociedade. É, então, o controle social é a atuação de cidadãos organizados ou não no acompanhamento da fiscalização, da aplicação dos recursos públicos e na execução das políticas públicas. É, nesse sentido, a, a sociedade pode atuar, influenciando também na formulação das políticas públicas. Né? E quais são os espaços de participação? É, são aqueles nos quais o cidadão pode manifestar a sua opinião e influenciar nas decisões do poder público. Conce como exemplo, né, os conselhos gestores de políticas públicas, conferências, audiências públicas e outros mais. Esses, eh, esses espaços de participação, eles estão previstos na legislação, mas existem outros espaços que não estão previstos na legislação, mas são importantes espaços de participação e atuação eh, do controle social, que são as manifestações de rua, as redes sociais, as organizações sociais, defensora de direitos, os movimentos e os coletivos, né, que embora não, não estejam previstos em lei, mas são bastante importantes e espaços de participação social. É, os conselhos gestores, que são previstos, né, que estão previstos legalmente, é, os, os, os conselheiros eles são nomeados pelo poder executivo, mas a participação nas reuniões ela é garantida a qualquer cidadão, embora não tenha direito a voto, mas a participação está garantida. Outros espaços previstos em lei e de iniciativa do ente público é, são audiências públicas e conferências, conferências públicas. Né? É, a sociedade, ela também pode ter iniciativa, é, por exemplo, desde de sua própria iniciativa como espaço de participação, que são presença nas redes sociais, nas manifestações de rua é, e organizações de grupos voltados à atividade de controle. Né? Organizados em grupos, os cidadãos se empoderam e conseguem resultados melhores nas suas demandas e, e na própria fiscalização. É, o, o, é, o poder público, né? a gente também tem alguns instrumentos de transparência. O principal dele é o portal da transparência. É o principal instrumento de transparência pública. Esse instrumento, ele está previsto na lei de responsabilidade fiscal desde 2000, né? Ele tem por objetivo aumentar a transparência, permitindo o acompanhamento e a fiscalização da utilização dos recursos públicos por parte do cidadão. É... No portal da transparência, existem algumas informações é, que são obrigatórias. Né? É, ele dá, o, ele dispos, disponibiliza informações e dá ao cidadão a oportunidade de buscar dados sobre a eficiência dos gastos dos gestores e, ter a partir desses, dessas informações, ter dados para agir, né? para chegar e intervir nas, na fiscalização, como, como agente fiscalizador. Né? Descobertas feitas a partir dessa fiscalização, a partir dessa, do acesso ao portal da transparência, podem dar origem a propostas de melhoria na gestão, a denúncias e denúncias aos órgãos de controle. Né? Na Constituição Federal, o artigo 5o confere esse direito ao cidadão, garantindo a livre manifestação de pensamento e assegurando a todos o acesso à informação. Né? Então, na, desde a Constituição Federal de 88, que o acesso à informação está garantido. Né? É... No o portal da transparência, ele tem algumas, ele, ele, a lei diz que ele tem algumas informações que são obrigatórias, né? como o registro das competências e a estrutura organizacional do governo, endereços, telefones, horários de atendimento ao público, registro de repasses ou transferências de recursos financeiros, ele tem que ter o registro de todas as despesas, Informações referentes a procedimentos licitatórios, como editais, resultados dos editais é, e os contratos celebrados, é, resultados dos processos licitatórios e dados gerais para acompanhamento de programas, metas e ações, projetos e obras dos órgãos e entidades. Esse acompanhamento, ainda não, a gente ainda não tem, aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nosso portal ainda não disponibiliza é, o portal, há dois dias atrás, foi entregue um portal novo, mas ele está sendo preparado para é, que esse novo PPA, que ainda está que sendo feito, né, ele vai ser entregue até o final do mês à Assembleia Legislativa. Então, nesse PPA, a gente vai ter a oportunidade de fazer o acompanhamento da, dos programas, metas e ações do governo. Esse é o portal novo, esse é o novo portal da transparência. Ele foi apresentado à sociedade, à população, dois dias atrás. Né? Ele tem... É, aqui, você pode chegar a ter acesso a todas as informações sobre todas as receitas é, do Estado, todas as despesas, informações pessoais como é, folha de pagamento, a, o salário de servidores, diárias. Aqui, ele tem uma série de outras informações que você pode ter acesso. Aqui, o fale, é, fale com o Governo, você vai tem um canal direto com a ouvidoria. Aqui, ele tem acesso à informação em que você pode é, chegar e buscar qualquer informação que você não conseguir encontrar aqui. E aqui embaixo, ele dá de maneira é, é, proativa todos os investimentos do Estado por função. Né? Então, aqui tem educação, saúde... É, segurança, então é, é muito grande o portal, não deu para aparecer, mas aqui ele tem por função de governo o investimento é, e ele é atualizado a, a cada 24 horas esses valores, eles são atualizados então a gente considera isso em tempo real aí você quer um profissional Além do portal da transparência, que é onde você chega e coloca as informações, que o Estado disponibiliza as informações de maneira ativa, o cidadão não precisa pedir para ter acesso àquelas informações, elas estão é, disponibilizadas de, é, de maneira já proativa, é, a gente tem outro instrumento de transparência, que é, a lei de, que é a lei de acesso à informação, que faz com que você possa buscar qualquer informação que você não encontre lá no portal. Então, se você vai no portal da transparência, procurar determinada informação e essa informação não esteja lá disponível para você, você vai aqui é, na, a, no sistema de informação ao cidadão e busca e pede aquela informação. Né? Essa é, lei de acesso, ela é de 2011, passou a valer... É, em 2012, né, passou a ter feito obrigatoriedade a partir de 2012, mas no Rio Grande do Norte ela só passou a, a existir a partir de 2015, que foi quando o Estado do Rio Grande do Norte tirou nota zero em transparência numa avaliação que foi feita pela CGU, pelo governo federal. E aí, é, isso foi notícia de jornal, foi estampado no jornal, e aí o Rio Grande do Norte, o Estado, resolveu... resolveu é, e buscar o atraso, né? E, e, e correu para construir o seu, o cumprimento da lei, construir o seu sistema para fazer é, valer a lei de acesso à informação, né? É, ela como utilizar a lei de acesso, né? O o pedido de informação deve ser objetivo. É importante que o assunto seja apresentado de maneira clara, para que a gente possa entender e, e dar a resposta. Não há necessidade. A lei diz que você não precisa explicar o motivo de sua solicitação. E a lei diz também é, que, é, que o, o poder público ele tem dever de proteger a informação sigilosa e pessoal. Né? E... Caso o cidadão julgue necessário, ele pode entrar com recurso. Quando ele pode entrar com recurso? Quando a informação que ele solicitou for negada ou não for disponibilizada. Ele pode fazer o pedido e o, o, a secretaria, o órgão, não devolver, não dar a resposta. Então, ele pode chegar e entrar com recurso é, que vai dire, direcionado ao gestor maior do órgão para que ele vá é, baseado na legislação e entregue a lei. É, o prazo que a lei determina para entregar a informação é de até 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. Né? Então, é, não significa que você tenha que esperar 20 dias. O que a gente diz é que a informação, estando disponível no momento que você recebe, você deve entregar ao cidadão. E caso ela seja mais complexa, que algumas informações têm um grau de complexidade muito grande, é, a gente vê hoje... Ah, e a gente fica muito satisfeito em ver o controle social sendo exercido quando a gente recebe um pedido de informação que pede cópias de contratos assinados pelo governo, relação de pagamentos realizados para determinada empresa, é, e processos licitatórios. Algumas, algumas pessoas pedem cópias de processos licitatórios né? e aí a gente entrega e é isso a gente fica vendo que o controle social está começando a ser exercido a gente já teve um pedido é, um, aqui, que de, na verdade era uma denúncia, que dizia que uma determinada pessoa tinha sido é, nomeada e não tinha é, qualificação, a qualificação necessária para o cargo e a gente respondeu e, a, e junto com a resposta foi a cópia da exoneração dessa pessoa né? então a gente consegue já ver que o controle social está, tendo, está sendo exercido e está tendo resultado. Ah, essa é a cara é, do nosso ICIC, que é o Sistema de Informação Cidadão. Então, no momento em que você não conseguir encontrar a informação na, no portal da transparência, que aquela informação pública que você precisa ou que você quer, ela não está lá disponível, você vem aqui no sistema... E pelo site mesmo, você entra aqui, só, você só precisa colocar seu nome e seu CPF, é, e você pede e direciona para o órgão que você quer, o que detém a informação, caso você saiba. Se você não souber, você pode deixar em branco e a controladoria recebe a demanda e direciona para o órgão que tem a informação para que seja, e faz toda a gestão para que a informação chegue até você dentro do prazo estabelecido. É, aqui a gente tem aqui estatísticas qualquer pessoa pode ver diversos relatórios gerenciais que a gente tem como tempo médio de resposta de cada órgão você pode ver inclusive os pedidos de informação que já foram feitos as respostas que foram dadas tudo isso está é, disponível para qualquer pessoa ali onde tem é, estatísticas né? aqui é, você pode ver os órgãos que estão em, em dívida com a lei, ou seja, órgãos que não estão cumprindo o prazo. A gente coloca aqui para que todo mundo veja, para que o cidadão possa exercer também a sua pressão, o seu poder de pressão, cobrando aos gestores o cumprimento da lei. Né? É, então é isso. E aqui, olha, botões para reclamação ou recursos, que é no caso de descumprimento do prazo, ou negativa da informação, sem que essa negativa da informação pedida esteja baseada é, na lei, ou seja, justificada, amparada pela lei. Você pode entrar com recurso que vai, ou pro gestor do, vai primeiro para o gestor do órgão e, em segundo momento, vai para a controladoria, para que o controlador atue no sentido de falar com o secretário ou órgão que está demandado para que entregue a informação ou é, ratifique a negativa caso a informação seja sigilosa. E quando é que a informação é sigilosa? A informação é sigilosa se ela representar é, perigo, ameaça ao Estado ou a, qual, ou a qualquer pessoa. Né? Informações pessoais também não são públicas e não devem ser entregues. Né? Não está... Aqui... Hum. É, outra lei, além da Lei de Acesso à Informação, agora em 2017, foi publicada essa lei, 13.460. É a Lei de Defesa dos Direitos dos Usuários de Serviços Públicos, né? É, essa lei é muito interessante e veio a fortalecer o controle social. Ela dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos na administração pública. Né? Ela diz que o usuário de serviço público ele tem direito a uma adequada prestação de serviços públicos, ou seja, atendimento com respeito urbanidade, acessibilidade cortesia, o atendimento por ordem de chegada, respeitado as prioridades, cumprimento de prazos e normas, é, proibição de qualquer tipo de discriminação e utilização de uma linguagem simples e compreensível. É. É, essa lei estabelece é, a, a criação por cada órgão de uma carta de serviço ao usuário. Essa carta de serviço ao usuário, ela está disponível lá no portal da transparência. Então, se você no portal da transparência clicar em órgãos do governo, vocês vão ver, aqui não está muito legível, mas vocês vão ver o nome de cada secretaria com dados como o secretário, horário de atendimento, telefones de acesso e clicando aqui na sua carta de serviços, você vai ter acesso a não só a relação de todos os serviços que são prestados por aquele órgão, mas também é, horário de atendimento, a forma de prestação de serviços, prazos e compromissos. Então, compromissos com a qualidade do atendimento que estão aqui é, é, é, publicadas para todo mundo, para que possam ser cobrados, né? Então, essa carta de serviço ao cidadão é um instrumento é, de transparência e ajuda a, a, ao cidadão, é lei. É, a gente ainda não tem 100% dos órgãos com a carta de serviços, mas a maioria já está, é uma coisa que está sendo construída dia a dia. É mais um instrumento é, que ajuda o controle social. Né? É, a Lei 13.460 também diz, no seu artigo 9º, é que, para garantir os direitos, o usuário de serviços públicos poderá apresentar manifestações perante a administração pública acerca, acerca da prestação de serviços públicos, é, que são manifestações de ouvidoria, né, que visam garantir ao cidadão o direito de, manifestar, de se manifestar e receber resposta de proporções, estimular a participação, a transparência e a eficiência. Então, a ouvidoria, ela é o canal de diálogo entre o cidadão e a administração pública, né? E ela serve, principalmente, para a melhoria contínua dos serviços públicos prestados, no sentido em que, através da ouvidoria, você pode e deve é, fazer as reclamações, as, as, as reclamações de algum mau atendimento que você tenha por algum serviço público que você tenha é, se utilizado. Então, se você vai a um posto de saúde... Se você vai ou se na escola há uma, um serviço que não está sendo bem prestado, você deve vir aqui na ouvidoria, esse é o canal certo para que você venha e faça a sua reclamação. Porque a partir dessas reclamações que são recebidas através da ouvidoria, é, o gestor ele pode ver onde é que está tendo problemas, onde é que o serviço está sendo bem, mal prestado e onde ele deve intervir no sentido de melhorar a prestação daquele serviço. Né? as funções da ouvidoria primeiro ouvir e compreender né? ouvir e compreender o cidadão é, reconhecer o cidadão como um, um sujeito de direitos demonstrar os resultados produzidos ou a qualidade do serviço que foi prestado a outra função é responder às demandas do cidadão é, e qualificar e ver a qualidade dos serviços que estão sendo entregues à população é, então, assim, a ouvidoria, ela é a parte principal da comunicação, ela é importantíssima na gestão, demo, na, numa gestão democrática e inclusiva e com ela e através dela acontece o pleno exercício da cidadania. Né? Como utilizar a ouvidoria? A ouvidoria, ela pode ser utilizada de forma presencial, se dirigindo à controladoria geral do Estado, a gente está lá para receber e já recebemos bastantes cidadãos é, é, para reclamações, denúncias, né? sugestões de melhoria. É, para ouvidoria, diferente do, do sistema de informação cidadão, ou da lei de acesso à informação, os prazos são diferentes. Os prazos para resposta é, de ouvidoria, eles são de até 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 né, diferente do, da LAI, da Lei de Acesso à Informação, que a informação deve ser dada em até 20 e prorrogada por mais 10. Aqui tem o um link é, para acesso à ouvidoria, mas em todas as páginas do governo do Estado, é, tem lá em cima esse linkzinho, esse é, daqui que você pode clicar e direciona você direto lá, do mesmo jeito que como do ICIC também tem, fica sempre um ao lado do outro o acesso à informação junto à ouvidoria. Né? Essa é a cara do nosso é, sistema de ouvidoria, do nosso IOUVE, né? É muito fácil você acessando através do link, né, daqui, é, clicando aqui, ele vem para essa página e o cidadão pode chegar e aqui diretamente é, fazer sua denúncia, elogio, fazer sua reclamação, solicitação e sugestão e fazer o acompanhamento é disso, porque no momento que você faz elogio, reclamação, solicitação, você recebe o um número de protocolo e pode fazer o acompanhamento depois, clicando aqui nesse botão. É, a denúncia, ela pode acontecer de maneira é, identificada, eu posso fazer uma denúncia me identificando, mas essa denúncia, ela pode também ser feita de maneira é, sem que eu me identifique. Né? No caso é, de que da denúncia sem identificação, é, ela, você não vai poder acompanhar, porque se você não se identifica, você não vai ter o número do, do, do protocolo e não vai ter é, como acompanhar, mas não significa que ela não vai ser apurada e nem que ela vai ser é, encaminhada para é, os órgãos de competência. Né? É. Bom, os atores do controle social, né? o principal a sociedade. Né? A Constituição Federal garante o direito de se reunir. É, manifestações coletivas não podem ser proibidas. Está garantido na Constituição Federal. Né? Um exemplo mais emblemático disso, dessas manifestações coletivas, foram as manifestações de junho de 2013 e 2015, é, que mobilizaram todo o país. Né? É, começaram a, a, a, por conta da passagem de ônibus, e contra a PEC 37, que estabelecia que é, o Ministério Público não podia fiscalizar, não podia, é, fiscalizar, né? não podia a, é, investigar. Então, o, o povo na rua é, derrubou o aumento da passagem e também a PEC. Né? E resultou, o resultado dessas manifestações, em 2015, foi a criação do pacote contra a corrupção, né? que, a partir dele... É, ele estabelecia uma série de, de, de coisas como é, o, o, o tratou, criminalizou o Caixa 2, é, enriquecimento ilícito do servidor público, o é, confisco dos bens, teria confisco de bens e uma série de, outra, de outras coisas. Né? Então, é, grupos sociais organizados é, são outro outro ator, são são atores do controle social. né? Então, o artigo 5º da Constituição Federal afirma que é plena a liberdade de associação. Os grupos se organizam em demandas comuns e buscam por meio de atuação, atenção as suas, chamar atenção às suas pautas pelas quais lutam e mobilizam mais pessoas em redor delas. É, isso faz parte do amadurecimento da democracia e cidadania. É, e aqui eu listei como exemplo algumas organizações que existem é, de combate à corrupção, né, que fazem o exercício do controle social. Né. Aqui, essa é do Rio Grande do Norte, o movimento articulado de combate à corrupção. É, outro instrumen, outros instrumentos criados e utilizados pela sociedade civil são as redes sociais, né, é, que são ferramentas digitais, ferramentas de integração, e que podem ser utilizados para ampliar a participação e o controle das ações do Estado, a imprensa, né, que ela é fundamental para o fortalecimento da democracia e que também ajuda a formar a opinião pública, né, a imprensa denuncia má gestão de recursos, serviços mal presta prestados e influencia a opinião pública com relação às pessoas envolvidas em problemas detectados. Não está funcionando. Ah. Com relação ao controle social, ele pode ser prévio, que é participação de audiências públicas, reuniões de planejamento das políticas, como orçamento público, como o PPA. Né? Agora, a gente acabou de fazer de ter a elaboração do PPA estadual e ele foi de maneira participativa. O Estado foi visitou 10 territórios do Estado, colhendo sugestões e propostas da população é, para incluir na sua no seu no seu plano de médio prazo que é o PPA. Então a, o controle social ele pode ser exercido de modo de, de modo prévio, né, que é, pa, é, participando de reuniões de planejamento como PPA e orçamento, é, de maneira concomitante é, acompanhamento, a, a, fazendo acompanhamento a fiscalização e a denúncia durante a execução dos programas e gastos governamentais. É, o portal da transparência é muito importante nesse momento aqui o é, insic também o é um Sistema de Informação ao Cidadão, e de maneira posterior avaliando os resultados de, é, e desempenho, é, eficiência da gestão é, de determinado agente público. A, o que, é que deve ser controlado? A execução das políticas públicas, que é onde se materializam os direitos sociais. né Então, existem as receitas ou arrecadadas, que, é, a partir delas, são construídas as políticas públicas que são realizadas através de projetos e ações. né? E, no orçamento público, estabelece-se as despesas que deverão financiar essas políticas essas políticas públicas. Né? Ah, políticas públicas são escolhas que o governo faz para suprir as necessidades da sociedade nas suas mais diversas demandas e direitos. né? Ah, a participação mais engajamento, ele, faz, ele dá mais eficiência, eficácia e efetividade em serviços públicos. né? E as ações de controle social refletem diretamente na melhoria da gestão pública. Por isso, a importância tão grande da participação. né? Para que o processo dessas políticas públicas seja efetivo, é preciso de um planejamento prévio, a fim de implantar políticas que garantam os direitos e representem as necessidades e desejos da sociedade, que são os momentos de construção do PPA, da LDO e LOA, né, dos três instrumentos de planejamento. No PPA se faz a previsão para quatro anos, a LDO estabelece as prioridades e a lei orçamentária, ela prevê a receita e fixa a despesa. Né. Para que a realização desse planejamento seja eficaz, é necessário que as receitas arrecadadas elas sejam suficientes para a execução das políticas públicas, através do orçamento, da lei orçamentária anual. né? É, com as políticas públicas definidas ou planejadas, e os recursos arrecadados, o desafio que se tem é garantir que esses recursos sejam destinados corretamente e que sejam aplicados de maneira eficiente, buscando atingir os objetivos definidos pela política. Aqui, a importância do controle, não só do controle interno, é, exercido pela controladoria, mas também é, do controle social. Né? É, quanto mais o cidadão é, se envolve nas decisões, é, nas, e, na, nas decisões e acompanha a gestão das políticas públicas, né, menos fraudes, desvios e uso indevido das políticas, das, dos recursos públicos vai acontecer. Né? Então, o controle social atua na prevenção da corrupção em complemento aos controles já existentes, ao controle é, institucional, é, aumenta a qualidade da ação, a, o controle social, ele aumenta a qualidade da ação estatal no, no, é, no momento em que ele vai e reclama do que não está bom e que o Estado pode corrigir a sua ação a partir é, das reclamações ou da opinião recebida através de ouvidorias. O controle social atua na disseminação da cultura da participação, do da, controle da gestão, né, e é, orienta orientação do Estado pela sociedade. Então, o controle social atua na orientação do Estado pela sociedade. É, tem duas histórias que é, refletem muito bem o controle social exercido pelo cidadão. No primeiro caso, um estudante da UNB, ele começou a investigar os valores da refeição no restaurante universitário do campus, né? que era subsidiado pelo governo federal. Então, ele fez pedidos de acesso à informação e, através desses pedidos de, de acesso à informação, ele teve acesso ao preço é, das refeições em outras universidades. Então, ele percebeu que o preço da, pago pela UNB, que era a universidade que ele estudava, era muito mais cara do que outras universidades. A UNB pagava R$ 16,46 por refeição, ao passo... Esse aqui é o valor, era um valor subsidiado, esse valor era pago pelo estudante. Então, ele viu que em outras universidades, como no Paraná, no Espírito Santo e na Unifesp, por exemplo, os valores pagos pelas universidades eram bem menores, né? E aí, ele fez esse levantamento, comparou os custos dos restaurantes universitários em quatro universidades e publicou no seu blog essa informação, que depois terminou é, numa matéria, num jornal do Distrito Federal. E a universidade teve que explicar, é, teve que se explicar com relação a isso. Resultado: no mesmo ano, a universidade realizou um novo processo licitatório resultou na diminuição de 61,9% do custo das refeições para a universidade. Então, isso é um resultado efetivo da atuação do controle social é, pra, nas universidades, no, com os recursos públicos. Né? A outra aqui matéria no jornal, né? é, o governo pagou mais de R$ 16,00 por uma refeição no restaurante NB em 2012, a repercussão que teve e que resultou... Na, no novo processo licitatório e na queda drástica do, do preço pago pela empresa né? a gente tem aqui outra história, um caso dois, é de uma menina que fez um blog mostrando os problemas na sua escola né? e a partir disso é, no início nada foi feito, mas depois da repercussão grande que teve, é, a escola teve, foi reformada né? resultou ela terminou publicando um livro e blogs como o dela se espalharam pelo país. Né? Vários blogs foram criados é, denunciando mal a aplicação dos recursos públicos. É, aqui eu coloquei para vocês vários instrumentos de transparência que podem ser acessados, como o portal da transparência, o endereço do acesso à informação através do ICIC, da ouvidoria. Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Contas do Estado. É, agora, sim, eu queria aproveitar os últimos é, minutos que eu tenho para mostrar para vocês que esse controle social, para ele ser feito, é, ele não precisa ter aquela cara de seriedade ou, ou de, de ser carrancuda. Tem um videozinho, que um jornalista tinha um blog e fez um videozinho denunciando Algumas, é, alguns malfeitos do poder público que eu queria passar para vocês para mostrar que é, o controle social ele pode ser feito também de maneira criativa é, e, e lúdica, né? então eu peço por favor que é, passe o vídeo, ele tem 5 seis 6 minutos, mas é bem interessante e mostra que o controle social também pode ser feito com humor. Né? Olá, turminha! Hoje o Tenóbio está na Chapada Diamantina, mais precisamente na cidade de Morro do Chapéu, a cidade do prefeito Valentão Léo Dourado, que, além de tudo, ainda adora uma condenação. Só no TCM já são quase 10, mas essas não são as únicas sapequices do prefeito daqui. Vem conferir com o Tenóbio, seu sapeca! Olha só que terrenão lindo que a prefeitura desapropriou! Como? Ah, desapropriou só um terço? Mas espera aí! Esse não é o terreno que a prima do prefeito comprou por 30 mil reais? Ah, e ele desapropriou um terço e pagou uma indenização de quase 300 mil reais a ela! Ah, isso aqui é gostar da família! Que prefeito bonzinho! Morro do Chapéu está prestes a entrar no Guinness Book por conta do carro de prefeitura que mais consumiu gasolina em um mês. Foram 27 mil reais de gasolina consumidos por um Gol Bola. Ah, que golaço da prefeitura! A doutora Ana Laura, que é a mulher do prefeito, trabalha aqui nesse USF. E no contrato dela, diz que a carga horária é de 40 horas semanais. Ou seja... Oito horas por dia, de segunda a sexta. Será que ela tá aqui? Vem conferir. Com licença, tem médico aqui hoje? Tem... Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta. Mas não é o dia da doutora Ana Laura atender? Não, hoje é a dela, viu? Mas ela atende aqui quinta-feira, sexta-feira? Deixa eu procurar aqui a né? É porque a gente veio aqui ontem e ela não tava, e hoje ela não tava também. E disseram que ela só, tava, só atendeu até terça-feira. Terça-feira? É... E... Porque no contrato dela ela teria que estar tá, tá aqui de segunda a sexta. Deixa eu conformar quem faz a menina, viu? Tá bom, obrigada. Quem me que eu convidei, Laura? Bom dia. Bom dia. A doutora Ana Laura atende hoje aí na sexta-feira? É, ela já atendeu, mas já foi embora. Ah, já atendeu. Mas ela atende sexta-feira aí, né? É, essa hoje, semana tá? ela atendeu, mas foi dia dias e é toda semana. Agora já sei, ela está trabalhando na clínica dela em Jacobina. Outra sapequice está sendo cometida por Anabel Ribeiro Rocha, esposa do presidente da Câmara, que além de trabalhar como enfermeira em Morro do Chapéu e América Dourada, ainda é nomeada como diretora técnica de Vigilância e Saúde do Trabalhador na Prefeitura de Morro do Chapéu, com carga horária é de 40 horas semanais. Tentamos entrar em contato com ela para saber como ela arranja tempo para trabalhar tanto, mas não a encontramos. Ainda bem que o marido dela tinha uma boa explicação. <risos> Me diz uma coisa, como é que a sua esposa consegue trabalhar em três empregos diferentes, sendo que só aqui na prefeitura ela tem um contrato de 40 horas semanais? Está sendo buscado lá no... no... O senhor já sabe quem é o senhor mesmo. Tenóbio. O senhor procura um tribunal de conta do município, bonitão. Obrigado, então a gente vai procurar no Tribunal de Contas. que viadão! Olha só que legal, ele mandou a gente procurar e nós encontramos. O TCM julgou procedente à denúncia hoje mesmo, no dia da divulgação desse vídeo. Vereador, com licença, o senhor chamou o Tenobi de viadão. Saia o senhor da minha tem sala, algum rapaz. problema com homossexuais? O senhor tem algum problema Saia com homossexuais? Mostra essa agressão? Não, não. tem direito de falar mim. Isso aqui é câmera, né? que é bom. Isso O que é ah, isso? O da, lua tá... Ah, o da lua tá me agredindo. O da lua agrediu o tenóbio. Ah, da lua, você é tão sapeca. A acessibilidade aqui da prefeitura é perfeita, principalmente para quem é cadeirante. Olha só! A feira é uma das principais fontes de renda da população de Morro do Chapéu. Ainda bem que a prefeitura está cuidando muito bem daqui. O que não falta aqui é obra. Só que os banheiros aqui é um problema pior do mundo. Uma ceboseira dá tá de c. Eu nunca vi um negócio desse. Eu tenho uns 5 anos nesse pontinho aqui, ó. É toda vida. Toda vida foi assim, desde da, da outra gestão até agora. Não, não mudou nada. Olha só! Será que é dessa farinha que o prefeito gosta? O que, que o senhor tá achando da feira aqui? A prefeitura tá fazendo um investimento bacana aqui? Você tá fazendo um investimento bacana aqui? A prefeitura? rapaz eu tô vendo aqui parado. precisamos de cobertura não temos pode olhar as barracas aí ó não tem cobertura essa daqui tem porque eu comprei com o meu dinheiro como é que é feita a cobrança da taxa aqui na feira em mãos mãos vem vem uma funcionária e recebe mãos a gente não assina nada só paga <risos> corta essa parte a arrecadação deveria ser feita por DAN, o documento de arrecadação municipal, mas é feita por esse recibo simples que não tem controle nenhum. Que bode gostoso! Hoje o Tenóbio foi feliz na cidade de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina. E se tem alguma sapequice que te deixa feliz na sua cidade, chama o Tenóbio. Eu quero ser feliz junto com você. Ah, e não esquece de compartilhar o nosso vídeo, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. Seu sapeca! Agora você já sabe por que o prefeito de Morro do Chapéu agrediu o Tenóbio. Bom, pessoal, é, como vocês viram, é, exercer o controle social pode ser feito também de maneira é, lúdica, não precisa ser <risos> tão carrancudo. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Tá? Muito obrigada a todos né, e vamos exercer o controle social. Né? Vamos atuar é, fiscalizando a ação pública. Obrigada.